Periferia, toda vida é o mesmo esquema Escureceu no estorro verde, no pneu X9 queima Dilema é emprego e conta, só bronca, miséria reina o sistema Me quem coma na cama e os meus problemas só aumenta Me vira em 30 nos 30 Eu quero paz na perifa, quero dinheiro, família Quero sair dessa ilha Talvez morar lá na ilha em Floripa Pescando tainha só na sutileza, curtindo a brisa Sofrimento não é escolha, olha pra face da desigualdade Tanta riqueza nas mãos de poucos, fala a verdade Não adianta nada eu torcer a favor De um governo que planeja minha morte e minha dor Homem pálido, opressor, disse que pardo não presta Que o racismo é inverso e vai metralhar a favela 80 tiros e não é só isso Milícia no poder eles querem nosso extermínio Já foi decretado terrorismo Meu raciocínio engravatado Enforcado em praça pública é o mínimo que eu exijo e toca o fogo no circo do tal do mito. A mula sem cabeça já botou a sociedade no abismo. Então negocia, eu tenho dito: que o momento difícil sirva pra aproximar nossos iguais. Escravidão nunca mais, retrocesso jamais. E só depois do combate teremos paz. Isso não é ameaça, não, mano. É só o um aviso: estamos vivos e não podemos se entregar. Que essa mensagem se espalhe por todo lugar.